Capítulo 9 – A carreira de Daniel Dunglas Home. Daniel Dunglas Home nasceu em 1833, na aldeia de Currie, próxima de Edimburgo. Sua origem é cercada de mistério, ora afirmando-se, ora negando-se a ligação com a família do conde de Home. Fosse qual fosse essa origem... Ele tinha, certamente, elegância de porte, aparência delicada, sensibilidade e gosto para o luxo. Mas, por seus dons psíquicos e ainda pelo zelo que estes acrescentaram ao seu caráter complexo, Home bem poderia ser considerado o típico descendente de Aristocrata, que tivesse herdado as tendências, mas não a riqueza de seus ancestrais. Com a idade de nove anos, partiu para Nova Inglaterra, acompanhando a tia que o adotara, outro mistério de sua existência. Aos 13 anos, começou a mostrar sinais das faculdades psíquicas que havia herdado, pois sua mãe, uma descendente de antiga família de Highland, possuía à segunda vista características de seus ancestrais. A tendência mística de Holm revela-se em conversação com o colega Edwin a respeito de breve história na qual, em consequência de um pacto, certo homem apaixonado manifesta-se a mulher amada após a morte. Os dois colegas fizeram então o seguinte acordo. Quem morresse primeiro voltaria para mostrar-se ao outro. Home mudou-se para um distrito localizado a algumas centenas de milhas da antiga residência. Certa noite, aproximadamente um mês mais tarde, logo após recolher-se, teve a visão de Edwin e anunciou à tia a morte do colega, fato este confirmado cerca de um ou dois dias depois. Em 1850, apresentou-se-lhe outra visão desta feita relacionada com a morte de sua mãe, que também tinha ido morar na América com o esposo. O rapaz, por essa época, encontrava-se no leito, enfermo, enquanto a mãe ausente visitava amigos que moravam em local distante. O fato aconteceu durante a noite. Rom gritou por socorro e, quando a tia veio encontrou-o muito aflito. Contou-lhe, então, que a mãe lhe aparecera dizendo haver morrido naquele mesmo dia às doze horas. Era a autêntica visão e o aviso verdadeiro. Em breve, fortes batidas começaram a afligir o calmo grupo familiar e os móveis a ser arrastados por agentes invisíveis. A tia, mulher de estreita visão religiosa, Entendendo que o rapaz trouxera o demônio para seu lar, expulsou-o de casa. Home refugiou-se então em casa de amigos, mas passou os anos seguintes indo de uma cidade para outra, trocando de residência. Sua mediunidade tornou-se mais acentuada, nas casas onde residiu realizava muitas sessões, algumas vezes até seis ou sete por dia pois as limitações da força mediúnica e as reações entre o físico e o psíquico eram mal compreendidas nessa época. Tudo isso provocava nele grande perda de energia, levando-o frequentemente a adoecer. Multidões acorriam de todas as direções para presenciar as maravilhas que se sucediam em sua presença. Entre aqueles que o investigaram nesse período estavam o poeta americano Bryant e o professor Wells, da Universidade de Harvard. Em Nova York, ligou-se a muitos americanos conceituados, sendo que três deles, o professor Hare, o professor Mapes e o juiz Edmonds, da Suprema Corte de Nova York, realizaram sessões com ele. Esses três, conforme já referido, Tornaram-se espiritualistas convictos. Nos três anos iniciais da prática mediúnica, o charme pessoal de Holm e a profunda impressão criada por seus dons levaram-no a receber muitas ofertas. O professor George Bush convidou-o a morar com ele, a fim de estudar para tornar-se ministro swedenborgiano. Por sua vez, o senhor e a senhora Elmer. Casal rico e sem filhos, sentindo-se afetivamente ligados a Home, ofereceram-se para adotá-lo e fazer dele seu herdeiro, sob a condição de que mudasse o nome para Elmer. Seus notáveis poderes de cura causavam profunda admiração, tanto que, persuadido por amigos, Home começou a estudar medicina. A delicadeza de sua saúde, porém, especialmente a fraqueza pulmonar, forçou-o a abandonar o projeto, partindo para a Inglaterra a conselho médico. Chegou a Liverpool no dia 9 de abril de 1855. Segundo descrições dessa época, era um jovem alto e esguio, de marcada elegância e meticulosa limpeza de traje, de olhos azuis e cabelos ruivos. Mas a expressão facial, em que sobressaía o olhar fatigado e febril, Falava da devastação provocada pela doença. Tinha o tipo facilmente sujeito ao ataque da tuberculose, mostrando pelo extremo definhamento quão pouca força lhe restava para resistir à enfermidade. O médico arguto, examinando-o com cuidado, não lhe daria mais que alguns meses de vida em nosso clima úmido. Assim, de todas as maravilhas realizadas por Ron, o prolongamento de sua própria vida, de certo, não foi a menor. Seu caráter já revelava os traços emocionais e religiosos que o distinguiriam. Home narrou que, antes de desembarcar, correu ao camarote e caiu de joelhos, em prece. Se considerarmos sua espantosa carreira e o grande papel por ele desempenhado, Estabelecendo as bases físicas que diferenciam o espiritualismo de qualquer outro movimento religioso, poderemos incluir o nosso visitante entre os mais notáveis missionários que pisaram estas plagas. Sua posição naquele momento era bastante singular. Quase não tinha parentes. Seu pulmão esquerdo estava parcialmente perdido, possuía renda modesta, embora suficiente, não tinha negócios nem profissão, e sua educação fora interrompida pela enfermidade. Era tímido, gentil, sentimental, afetuoso e profundamente religioso. Tinha fortes tendências artísticas, inclusive para o teatro dramático. Sua capacidade para a escultura era considerável e, como declamador, poucos o igualavam. Acima disso, porém e de uma honestidade inquebrantável e inflexível, a ponto de frequentemente levá-lo a ofender os próprios aliados, possuía um dom notável que suplantava tudo o mais. Eram as faculdades independentes de sua vontade, indo e vindo numa espontaneidade desconcertante. Tais faculdades provavam a todos que examinassem seus efeitos a existência de algo na atmosfera desse homem, possibilitando a manifestação, no plano material, de forças que estavam fora do alcance de nossa percepção ordinária. Em outras palavras, era médium, o maior do mundo moderno, no campo dos efeitos físicos. Se não fosse a integridade de caráter, é bem possível tivesse usado seus extraordinários dons para fundar uma seita onde naturalmente exerceria a função de sumo sacerdote, ou então, para construir a seu redor uma auréola de poder e mistério. Certamente a maioria das pessoas em idêntica posição teria sido tentada a empregar tudo isso para fazer dinheiro. Sobre este último ponto, cumpre deixar registrado, antes de mais nada, que jamais, no curso de 30 anos de seu singular ministério, Holm recebeu um chelim como pagamento pelo exercício de suas faculdades. Em verdade, foram-lhe oferecidas pelo Clube União, em Paris, no ano de 1857, duas mil libras por uma única sessão, e ele, homem pobre e inválido, recusou-as terminantemente. — Fui mandado em missão — afirmou — essa missão é demonstrar a imortalidade. Nunca recebi dinheiro por isso e jamais receberei. Houve, porém, alguns presentes da realeza que seria indelicado recusar. Anéis, alfinetes de gravata e outros semelhantes. Mais sinais de amizade do que recompensa. Pois, antes de sua morte prematura... Poucos eram os monarcas da Europa com os quais esse jovem tímido, desembarcado em Liverpool, não estivesse ligado por afetuosa intimidade. Napoleão III cuidou da subsistência de sua única irmã. O imperador da Rússia foi testemunha de seu casamento. Que romancista ousaria inventar uma carreira assim? Há, porém, tentações mais sutis que as da riqueza, contra as quais a inflexível honestidade de Rome foi a melhor salvaguarda. Jamais perdeu, sequer por um momento, a humildade ou senso de proporção. Tenho essas faculdades, afirmou. Serei feliz por demonstrá-las até o limite de minhas forças a todos que de mim se aproximarem como um cavaleiro se aproxima de outro. Serei feliz se alguém puder lançar um pouco mais de luz sobre elas. Prestar-me-ei a qualquer experiência razoável. Não tenho controle algum sobre tais faculdades. Elas me usam, eu não as uso. Abandonam-me por meses para voltarem depois com energia redobrada. Sou um instrumento passivo, nada mais. Tal sua inalterável atitude. Era sempre o um homem afável e amigável, sem nada que pudesse revesti-lo do manto do profeta ou do turbante do mágico. Como a maioria dos homens verdadeiramente grandes, não havia em sua natureza o mínimo toque de pose. Um sinal de seus sentimentos refinados é o fato de que nunca citava nome algum, mesmo quando isso se tornava necessário para a confirmação dos resultados por ele obtidos, salvo se estivesse perfeitamente certo de que a pessoa mencionada nada sofreria por ter seu nome ligado a um culto impopular. Por vezes, mesmo após obter de alguém a respectiva autorização, ocultava-lhe a identidade com receio de que, involuntariamente, pudesse prejudicar um amigo. Quando publicou sua primeira série de Incidentes de Minha Vida, o Saturday Review cobriu de sarcasmo anônimo testemunho da Condessa O, do Conde B, do Conde de K, da Princesa de B e da Senhora S, que foram citados como tendo presenciado as manifestações. No segundo volume, tendo-se assegurado do apoio dos amigos, Home preencheu os claros com os nomes da Condessa Orsini, do Conde de Belmont, do Conde de Comar da princesa de Beauvau e da muito conhecida anfitriã americana, Sra. Henry Senior. Seus amigos da realeza, contudo, ele nunca os citou. Nada obstante, é de conhecimento público que o imperador Napoleão, a imperatriz Eugênia, o czar Alexandre, o imperador Guilherme I da Alemanha, os reis da Baviera e de Württemberg, foram todos igualmente convictos de suas extraordinárias faculdades. Holm nunca foi condenado por fraude, fosse por palavras ou por atos. Desembarcando pela primeira vez na Inglaterra, hospedou-se no Cox Hotel, em Jermyn Street. É provável ter escolhido esse hotel por saber, em virtude do trabalho desenvolvido pela Sra. Hayden, que o proprietário era simpático à causa. De toda forma, o Sr. Cox descobriu rapidamente ser o jovem hóspede um médium notável e, a convite seu, alguns entre os principais intelectuais daquela época foram chamados a examinar os fenômenos que Holmes poderia apresentar. Assim, Lord Brogan, entre outros, participou de uma das sessões, acompanhado de Sir David Brewster, um cientista seu amigo. Investigaram os fenômenos em plena luz do dia, e, em seu espanto diante do ocorrido, conta-se que Brewster disse o seguinte. Isso desorganiza a filosofia em 50 anos. Se tivesse dito 1500, estaria mais próximo da realidade. Em carta escrita a sua irmã naquela ocasião, mas publicada muito depois, Brewster descreveu a experiência. Estavam presentes à reunião Lord Brogan, o Sr. David Brewster, o Sr. Cox e o médium. Nós quatro, diz Brewster, sentamos-nos ao redor de uma mesa de tamanho médio, cuja estrutura fomos convidados a examinar. Em breve tempo, tínhamos a sensação de que a mesa fazia esforços para movimentar-se e um tremor percorreu nossos braços. Esses movimentos cessavam e recomeçavam a nosso comando. Produziram-se incontáveis batidas em várias partes da mesa e esta, realmente, levantou-se do chão sem que mão alguma estivesse sobre ela. Com uma mesa maior, verificou-se movimentos similares. Pequena cineta foi então colocada sobre o tapete, com a boca para baixo, e, após aí permanecer por algum tempo, soou sem que ninguém a tivesse tocado. Acrescenta ter a cineta vindo para cima dele, colocando-se em sua mão, o mesmo acontecendo com Lord Brogan. Conclui assim, Essas foram as principais experiências não poderíamos explicá-las ou fazer conjecturas sobre sua produção por meio de alguma espécie de mecanismo. O conde de Dunraven declara ter passado a investigar esses fenômenos em virtude das informações dadas por Brewster. Descreve seu encontro com este último, que lhe afirmou serem as manifestações inexplicáveis por fraude ou por quaisquer leis físicas de nosso conhecimento. Holm relatou essa sessão numa carta escrita a um amigo na América. Essa carta foi publicada. Ao ser a mesma reproduzida pela imprensa inglesa, Brewster ficou alarmado. Uma coisa era sustentar certas ideias reservadamente. Muito diferente era enfrentar a inevitável perda de prestígio nos meios científicos onde se movimentava. Sir David não era feito da mesma substância dos mártires e dos pioneiros. Escreveu, então, ao Morning Advertiser, declarando que, de fato, havia visto diversos efeitos mecânicos aparentemente inexplicáveis. Contudo, estava convencido de que todos poderiam ser realizados por mãos e pés humanos. Naquela época, naturalmente, não lhe ocorrera que a carta escrita à sua irmã um dia viesse à luz. Após a publicação das correspondências acima citadas, o spectator observou a respeito de Sir David Brewster. Parece não haver dúvidas de que ele sentiu e expressou durante e imediatamente após as sessões com o Sr. Holm espanto e quase pavor. Depois, no entanto, pretendeu explicar-se. O herói da ciência não se absolveu como era de se desejar ou esperar. Detivemos-nos um pouco nesse incidente com Brewster, não só por sua atitude, que era a atitude científica típica de seu tempo, como pelo efeito produzido, estimulando o interesse público mais amplo a respeito de Holmes e seus fenômenos, além de atrair centenas de novos investigadores. Podem-se dividir os cientistas em três classes. Os que não examinam o assunto, mas nem por isso deixam de emitir opiniões com muita violência, os que aceitam a veracidade dos fatos, mas temem dizê-lo, e, finalmente, a garante minoria dos Lodges, Crooks, Barretts e Lombrosos, que conhecem a verdade e ousam proclamá-la. Home transferiu-se da Jermyn Street para a casa da família Reimer, em Ealing, onde foram realizadas muitas sessões. Enquanto ali estava, foi visitado pelo famoso romancista Lorde Lytton, o qual, embora tivesse recebido prova convincente, nunca reconheceu publicamente a mediunidade de Rom. Nada obstante, suas cartas particulares e mesmo seus romances constituem demonstração de seus reais sentimentos. Isso também se dava com outras personalidades muito conhecidas. Contam-se, entre os primeiros assistentes das sessões realizadas pelo médium, o socialista Robert Owen, o autor T. A. Trollope, e o psiquiatra Dr. J. Garth Wilkinson. Em nossos dias, quando os fenômenos psíquicos são conhecidos de todos, exceto daqueles que deliberadamente o ignoram, Dificilmente podemos imaginar a coragem moral necessária a Rom para exibir suas faculdades mediúnicas e sustentá-las diante do público. Para o britânico de educação média da material época vitoriana, um homem que proclamava ser capaz de produzir efeitos contrariando a lei da gravidade de Newton e mostrava a possibilidade da ação de inteligências invisíveis sobre a matéria visível, era considerado a priori, tratante impostor. O entendimento sobre o espiritualismo, emitido pelo vice-chanceler Gifford quando da conclusão do processo Home lyon representava a opinião da classe a que ele pertencia. Nada sabia sobre o assunto, mas partiu do pressuposto de que tudo em relação a ele era falso. Sem dúvida... Relatos semelhantes eram encontrados em terras longínquas e em livros antigos, mas afirmar-se que isso ocorria na velha e sólida Inglaterra prosaica dos dividendos bancários e do livre-câmbio era demasiadamente absurdo para ser levado a sério. Consta nesse processo que Lord Gifford dirigiu seu advogado de Rome nos seguintes termos. O senhor então sustenta ter seu cliente levitado? O advogado confirmou a alegação, e o juiz, voltando-se para o júri, adotou atitude semelhante à de um sumo sacerdote da Antiguidade, que rasgava as vestes talares em protesto contra toda a blasfêmia. Em 1868, poucos integrantes do júri tinham conhecimentos suficientes para criticar a atitude do juiz, e é exatamente nesse ponto que temos feito alguns progressos nestes cinquenta anos. Trabalho vagaroso, sem dúvida. Lembremos-nos, contudo, de que o cristianismo levou mais de 300 anos para afirmar-se. Consideremos, para avaliar os poderes de Rome, o fato da levitação. Sustenta-se que, por mais de cem vezes, com luz suficiente diante de testemunhas respeitáveis... Ele flutuou no ar. Vejamos a prova. Em 1857, num castelo próximo de Bordeaux, Home foi levantado até o teto de uma sala alta, em presença de Madame Ducos, viúva do ministro da Marinha, do conde e da condessa de Beaumont. Em 1860, Robert Bell escreveu no Cornhill um artigo intitulado Mais Estranho Do Que a Ficção. Ele levou-se de sua cadeira, diz Bell, quatro a cinco pés do solo. Vimo-lo passar de um lado a outro da janela, com os pés para a frente, deitado horizontalmente no ar. Dr. Gully de Malvern, médico muito conhecido, e Robert Chambers, autor e editor, eram as outras testemunhas poder se supor que esses homens mentissem de comum acordo ou que não saberiam dizer se um homem flutuava ou fingia fazê-lo? Nesse mesmo ano, Home levitou em casa da senhora Milner Gibson em presença de Lord Clarence Padgett e senhora, tendo primeiro passado suas mãos no espaço abaixo do médium para assegurar-se do fato. Poucos meses mais tarde, o Sr. Watson advogado em Liverpool, juntamente com sete outros, viu o mesmo fenômeno. Diz ele, O Sr. Holmes cruzou a mesa, passando sobre as cabeças das pessoas sentadas à sua volta. E acrescenta, Alcancei sua mão a sete pés do solo e avancei cinco ou seis passos, enquanto ele flutuava no espaço acima de mim. Em 1861, a Sra. Parks, de Cornwall Terrace, Regent's Park, relata que estava junto de Boer Litton e do Sr. Hall quando, em sua própria sala de visitas, Home elevou-se até atingir o alto da porta com a mão, passando então a flutuar horizontalmente. Em 1866, o Sr. e a Sra. Hall, Lady Duncany e a Sra. Senior, em casa do Sr. Hall, viram Home com o rosto transfigurado e brilhante, levitar até o teto por duas vezes, deixando ali, na segunda vez, uma cruz marcada a lápis para assegurar às testemunhas que elas não eram vítimas da imaginação. Em 1868, Lorde Adari, Lord Lindsay, o Capitão Wine e o Sr. Smith Barry viram Home levitar em muitas ocasiões. Minuciosa descrição da ocorrência de 16 de dezembro desse ano, na Ashley House, foi dada pelas três primeiras testemunhas. Nessa ocasião, Holm flutuou em estado de transe, do quarto à sala de visitas, passando pelas respectivas janelas, a setenta pés, acima das árvores. Quando chegou à sala de visitas, retornou ao quarto acompanhado de Lorde Adari ocasião em que este observou não conseguir entender como home encontrar abertura suficiente para passar pela janela do quarto, parcialmente levantada. — Pediu-me, diz Lord Adari, que ficasse a pequena distância. Passou, então, pelo espaço aberto, primeiro a cabeça, muito rapidamente, estando seu corpo em posição quase horizontal e aparentemente rígido. Em seguida, entrou de novo com os pés para a frente. Esse é o relato de Lord Adari e Lord Lindsay. A respeito desse relato, o Sr. Carpenter, que gozava de não invejável reputação por manifestar oposição perversa a todos os fatos relacionados com o espiritualismo, declarou o exultante que havia uma terceira testemunha não ouvida, o Capitão Wine. Falou, então, sem a menor justificativa, que o depoimento de Wine seria em sentido contrário. Chegou ao cúmulo de dizer Apenas uma testemunha afirma com honestidade que o Sr. Holmes esteve todo o tempo em sua cadeira. Declaração inteiramente falsa. O capitão Wine, por sua vez, refutou as declarações do Dr. Carpenter, confirmando os demais testemunhos. E acrescenta se o senhor não acredita nos depoimentos coincidentes de três testemunhas insuspeitas, então será o fim da justiça e dos tribunais. A fim de que se possam avaliar os esforços dos críticos para escapar do óbvio, basta lembrar o alarde feito a respeito da declaração de Lorde Lindsay, dada algum tempo depois de que o fenômeno fora visto ao luar, enquanto, pelo calendário, a lua não era visível naquele dia. O Sr. Andrew Lang observa. Mesmo num nevoeiro, pessoas dentro de uma sala podem ver se um homem entra e sai pela janela, passando primeiramente a cabeça, com seu corpo em estado de rigidez. De certo, a maioria de nós, ao presenciar tão maravilhosa cena, teria pouco tempo para observar se o fato se dava à luz da lua ou das lâmpadas externas. Deve ser admitido, entretanto o relato de Lorde Lindsay não primou pela exatidão. Tanto que se pode desculpar a interpretação dada por Sr. Joseph McCabe, afirmando que os espectadores não viam um o objeto propriamente dito e sua sombra no peitoril da janela, mas apenas a sombra do objeto na parede, pois teriam permanecido de costas para a janela. Quando se considera, contudo, o nível das três testemunhas oculares, Pode-se bem perguntar se, no passado ou no presente, algum evento supranatural teria sido mais claramente provado. Tantos são os casos de levitação de Home que poderia ser escrito longo artigo sobre esse aspecto singular de sua mediunidade. O professor Crookes foi várias vezes testemunha do fenômeno e refere-se a 50 exemplos chegados a seu conhecimento. Toda pessoa imparcial... Lendo sobre o caso aqui narrado, dirá com o professor Challis: Ou admitimos esses fatos como são descritos, ou eliminamos a possibilidade do testemunho humano em qualquer situação. Estaremos de volta então à era dos milagres? Perguntará o leitor. Não há milagres. Nada é sobrenatural neste plano em que vivemos. O que acontece agora ou acontecia em épocas passadas é tão somente a ação de uma lei ainda não estudada e definida. Já percebemos algo de suas possibilidades e limitações, as mesmas apresentadas na manifestação de qualquer força puramente física. Devemos buscar o equilíbrio entre a crença e a descrença totais. Gradativamente, vai-se dissipando a névoa e passamos a divisar no horizonte os contornos da costa sombria. Quando a agulha pela primeira vez se movimentou por meio do magneto, isso não aconteceu por infração da lei da gravidade. Houve a intervenção ali de força mais poderosa. Tal o caso dos poderes psíquicos agindo no campo da matéria. Se a confiança de Holmes em suas faculdades tivesse facilado, ou se os assistentes fossem perturbados indevidamente, ele teria caído. Quando Pedro perdeu a fé... Afundou nas ondas. Por séculos, a mesma causa tem produzido idêntico efeito. Os poderes espirituais estão sempre conosco, quando não lhes voltamos a face. Nada concedido à Judéia foi negado à Inglaterra. Por ser a confirmação do poder do invisível e a resposta final ao materialismo, em sua atual concepção, a carreira pública de Rom possui tão grande importância. Ele foi testemunha da veracidade dos chamados milagres, os quais, tendo sido a pedra de tropeço de tantas inteligências zelosas, voltam agora, comprovando a exatidão das narrativas dos primeiros tempos. Milhões de almas vacilantes, nas agonias do conflito espiritual, clamavam por uma prova definitiva de que nem tudo é vazio em torno de nós de que há forças além de nosso alcance, de que o ego não é mera secreção do tecido nervoso e de que o morto mantém sua existência pessoal intacta. Tudo isto foi provado pelo maior dos missionários modernos a quem for capaz de observar e raciocinar. É fácil rir-se de mesas erguendo-se no ar e paredes vibrando. Mesas e paredes, contudo, são apenas objetos disponíveis, usados para registrar, em termos materiais, determinadas forças cujo alcance foge ao nosso entendimento. A pessoa inteligente, que admite a própria perplexidade diante de uma ideia inspirada, se torna também humilde e aberta a novos caminhos de pesquisa ao defrontar esses fenômenos inexplicáveis, mesmo quando se apresentem em suas características mais simples. É fácil considerá-los poeris. Alcançaram, porém, seu objetivo, sacudir em suas bases a complacência dos cientistas materialistas que os observam. Não são fins em si mesmos, mas instrumentos elementares destinados a conduzir a inteligência por novos canais do pensamento, canais esses que levam à demonstração da sobrevivência da alma. Disse o bispo Clark, de Rhode Island, a home. Transmitiste alegria e conforto incalculáveis aos corações de muitas pessoas. Construíste moradas de luz onde antes havia apenas escuridão. Senhorita, declarou Home à dama que seria sua esposa, foi-me conferida grande e sagrada missão. O famoso Dr. Eliotson, imortalizado por Thackeray com o nome de Dr. Goodenough, era um dos líderes do materialismo britânico. Encontrou Home, verificou suas faculdades, confessando logo em seguida ter vivido até aquele momento em plena escuridão, imaginando nada a ver na existência além da matéria. Agora, contudo, sentia sólida esperança que buscaria reter enquanto vivesse. Poder-se-iam citar inúmeros exemplos do valor espiritual do trabalho de Home. A melhor síntese de seu trabalho, porém, encontramos nas seguintes palavras da Sra. Webster, de Florença, que o acompanhou de perto. Ele é o mais admirável missionário dos tempos modernos, engajado na maior de todas as causas. O bem que tem feito é inestimável. Quando o Sr. Home passa, espalha em seu derredor a maior de todas as bênçãos, a certeza da vida futura. Hoje, quando se conhecem os pormenores de sua doação, constata-se que ele levou essa certeza ao mundo inteiro. Sua atitude a respeito da própria missão encontra-se expressa em uma palestra proferida nos salões de Willis, em Londres, no dia 15 de fevereiro de 1866. Disse ele. Acredito, do fundo do meu coração, que essa força, espraiando-se mais e mais a cada dia, nos atrai para mais perto de Deus. Se me perguntam se ela nos torna mais puros, ressalto apenas nossa condição de mortais, com todas as possibilidades de errar. Ela, porém, nos ensina que os de coração puro verão a Deus, que Deus é amor e que não há morte. Aos idosos, traz a consolação quando as tempestades da vida estão quase extintas e o descanso se aproxima. Aos jovens, fala do dever que temos uns para com os outros e que colheremos como houvermos plantado. A todos ensina resignação, vem dissipar as nuvens do erro e descortinar a manhã radiante de um dia sem fim. É curioso observar como a mensagem transmitida por Holm afetava os de sua geração. Lendo a biografia do médium escrita por sua viúva, documento muito convincente, pois, de todas as pessoas, a esposa seria a mais habilitada para conhecer o homem real, verifica-se o apoio direto, entusiástico e a elevada consideração que recebia, principalmente dos aristocratas da França e da Rússia, com os quais se relacionava. O caloroso brilho de admiração e mesmo reverência irradiado das cartas dessas personalidades é tal que dificilmente se encontra algo semelhante em outras biografias. Na Inglaterra, tinha ele um círculo íntimo de ardentes defensores, alguns poucos das classes mais altas, como os Halls, os Hallwitz, Robert Chambers, a senhora Milner Gibson, o professor Crookes, e outros. Havia, contudo, lamentável falta de coragem da parte dos que admitiam os fatos em particular e se calavam em público. Lord Brogan e Buller Lytton posicionavam-se como nicodemos sendo que o romancista era o principal opositor. Os doutos, em regra, saíam-se mal. Faraday e Tyndall usavam métodos inteiramente anticientíficos, fazendo pré-julgamentos antes de suas experiências, que eram, assim, realizadas de forma tendenciosa. Sir David Brewster, como já foi visto, fez declarações honestas, mas, logo após, em estado de pânico, negou o que havia dito, esquecendo-se de que o depoimento anterior fora registrado. Browning escreveu um longo poema, se é que versos de tal nível podem ser confundidos com poesia, descrevendo manifestação jamais ocorrida. Carpenter revelou-se opositor inescrupuloso ao defender estranha tese espiritualista por ele mesmo concebida. Os secretários da sociedade real... Recusaram-se a pegar um carro de aluguel para assistirem às demonstrações de Crookes sobre os fenômenos físicos, mas posicionavam-se categoricamente contra esses fenômenos. Lord Gifford atacou da tribuna o assunto sem mesmo conhecer-lhe os primeiros passos. O clero, por sua vez, não deu qualquer orientação sobre o espiritualismo durante esses 30 anos em que esta admirável efusão espiritual vem atraindo o público. Não houve sequer um clérigo britânico que demonstrasse real interesse sobre o assunto. Quando, em 1872, um amplo relato das sessões de São Petersburgo começou a aparecer no The Times, a publicação foi logo interrompida, de acordo com o Sr. H. T. Humphreys. Por conta das fortes queixas dirigidas ao editor, Senhor Delane, por representantes do mais alto clero da Igreja da Inglaterra. Tal a contribuição oferecida por nossos dirigentes espirituais. O racionalista Dr. Elliotson, por exemplo, mostrou-se mais coerente do que o alto clero. Daí amargo comentário da Sra. Home. O veredito de sua geração foi o mesmo dado por cegos e surdos a respeito dos que ouvem e veem. A caridade de Rom era uma de suas mais belas características. Como toda verdadeira caridade, mantinha-se secreta e só se tornava conhecida indiretamente, ou por acaso. Um de seus numerosos tradutores declara ter ele endossado uma letra de 50 libras em favor do amigo Sr. Reimer. Descobriu-se, entretanto, que não era uma letra, mas um cheque enviado muito generosamente por ele ao amigo para ajudá-lo nas dificuldades financeiras. Considerando as precárias condições financeiras em que vivia, 50 libras representavam, provavelmente, uma boa parte de suas reservas bancárias. Sua viúva enche-se de perdoável orgulho em virtude das provas da generosidade de Romm, encontradas nas muitas cartas descobertas após a morte do marido. Aqui surge um artista desconhecido, para cujo pincel os esforços generosos de Rome encontraram um emprego. Ali é um infeliz trabalhador, escrevendo sobre a esposa doente, salva pelo conforto por ele proporcionado. Mas além... Apresenta-se certa mãe, agradecida pela oportunidade dada ao filho que se iniciava na vida. Muito tempo e atenção foram dedicados por Roma ao auxílio alheio, quando suas condições existenciais teriam levado a maioria das pessoas a pensar somente nas próprias necessidades e preocupações. Mande-me uma palavra do coração que soube tantas vezes animar um amigo, — exclama um de seus protegidos. — Poderei um dia mostrar-me digno de todo o bem que o senhor me fez? — pergunta-se-lhe em outra carta. Encontramos-no vagando pelos campos de batalha ao redor de Paris, frequentemente debaixo do fogo, com seus bolsos cheios de cigarros para os feridos. Um oficial alemão escreve a Rom, afetuosamente, lembrando-lhe como o havia impedido de sangrar até a morte, carregando-o nas próprias costas fragilizadas para fora da zona perigosa. Certamente a Sra. Browning era melhor juiz de caráter do que seu esposo, e Sir Galahad, melhor nome que Sludge. Ao mesmo tempo, seria absurdo descrever o caráter de Home como impecável. Tinha o um temperamento fraco e algo feminino em suas atitudes. O autor, enquanto na Austrália, descobriu uma correspondência datada de 1856 entre Home e o filho mais velho da família Reimer. Eles viajavam juntos pela Itália quando Home abandonou o amigo em circunstâncias que demonstravam inconstância e ingratidão. Justo é acrescentar, entretanto, que sua saúde nessa época... Era tão precária que dificilmente poderia ele ser considerado normal. Rom possuía os defeitos de um caráter emotivo, dizia Lorde Dunraven. Com a vaidade altamente desenvolvida, talvez sabiamente, pois lhe dava condições de manter-se imperturbável diante do ridículo de que era então objeto o espiritualismo e tudo o que se lhe relacionava. Suscetível a acessos de grande depressão e a crises nervosas dificilmente compreensíveis, ele era também simples, bondoso, de bom humor, de uma disposição amorável, que me atraía. Fui seu amigo fiel até o fim. Poucas são as faculdades que denominamos mediúnicas, e São Paulo designa como dons do espírito, que Rom não possuísse. De fato, a característica de sua força psíquica era a invulgar versatilidade. Em geral, falamos sobre o médium de voz direta, o que fala em transe, o clarividente e o médium de efeitos físicos. Home era portador dessas quatro modalidades. Tanto quanto é possível saber, tinha pouca experiência em relação a outros médiums, não sendo, por sua vez imune àquele ciúme psíquico, característica comum dos sensitivos. A Sra. Jenkin, anteriormente Sra. Kate Fox, era o único médium com quem mantinha relações de amizade. Indignava-se contra os mistificadores, levando sua indignação, em princípio excelente traço de caráter, muito longe, pois suspeitava de todas as manifestações diferentes daquelas vindas por seu intermédio. Essa atitude, expressa de modo inflexível em seu último livro Luzes e Sombras do Espiritualismo, ofendia outros médiuns, os quais alegavam ser tão honestos quanto ele. Se conhecesse melhor o fenômeno, Holm, de certo, seria mais indulgente. Assim, protestava de forma impetuosa contra toda a sessão realizada no escuro, Atitude certamente perfeccionista, pois as experiências feitas com o ectoplasma, base física das materializações, mostram que tal substância em geral é afetada pela luz, a não ser que esta seja vermelha. Holmes não tinha grande experiência de materializações completas, tais como as obtidas naqueles tempos pela senhorita Florence Cook e por Madame d'Esperance, ou, em nossa época,. Por Madame Bisson. Dessa maneira, podia dispensar a completa escuridão no próprio trabalho. Sua opinião, portanto, era injusta em relação a outros médiuns. Rom declarou ainda de modo claro que a matéria não podia passar através da matéria, tendo em vista que os fenômenos por ele produzidos não tomavam esta forma. Todavia, a prova de que a matéria pode, em determinados casos, passar através da matéria, é, de fato, esmagadora. Até mesmo pássaros de variedades raras foram trazidos às salas de sessões, em circunstâncias que parecem afastar a possibilidade de fraude, enquanto as experiências de passar a madeira através da madeira, realizadas por Zollner e outros professores de Leipzig, foram decisivas, segundo o do relato do famoso físico, em sua Física Transcendental, a respeito da experiência com Slade. Sendo assim, pudesse apontar como pequena falha no caráter de Rohn o fato de ele depreciar ou negar as faculdades que não possuía. Outra falta que alguns poderiam imputar-lhe é que preferia levar a mensagem aos condutores da vida social, a divulgá-la junto às massas trabalhadoras. É provável tivesse Rome, em verdade, não só as fraquezas, como também as atitudes de sua natureza artística, e, portanto, se sentisse mais à vontade e feliz numa atmosfera de elegância e refinamento, com repulsa a tudo que fosse sórdido ou desfavorecido. Abstraída qualquer outra razão... O fato é que seu precário estado de saúde o incapacitava para qualquer tarefa mais rigorosa, tendo sido obrigado, por repetidas hemorragias, a buscar uma vida aprazível e refinada na Itália, na Suíça e na Riviera. No entanto, para o prosseguimento de sua missão, deixando-se de lado os aspectos de alto sacrifício, não pode haver dúvida de que a mensagem, levada ao laboratório de um crux, ou à corte de Napoleão, se tornou mais útil do que se fosse dispensada multidões. A aprovação da ciência e o reconhecimento do caráter do médium eram necessários para que o público ganhasse confiança na veracidade das manifestações. Se essa confiança não foi amplamente adquirida, a falta pertence seguramente aos cientistas e pensadores de mente estreita e... De nenhum modo, a Holm, que desempenhou seu papel de intermediário até a perfeição, deixando a outros homens menos dotados a análise e a divulgação do que eles mostrava. Sem ser cientista, Home foi, entretanto, a matéria-prima da ciência, desejando ansiosamente que os cientistas aprendessem com ele tudo o que podia transmitir ao mundo, de forma que a ciência pudesse dar testemunho da religião, tanto quanto a religião apoiar-se na ciência. Quando sua mensagem for inteiramente compreendida, o descrente não será condenado por impiedade, mas por ignorância. Há algo patético nos esforços de Rom para encontrar uma crença na qual pudesse satisfazer seu instinto gregário ele não tinha pretensão alguma de ser um individualista pertinaz. E, ao mesmo tempo, descobrir um nicho no qual pudesse depositar seu precioso volume de verdades incontestáveis. Sua peregrinação justifica a assertiva de alguns espiritualistas de que uma pessoa pode pertencer a qualquer crença sem abdicar de seus conhecimentos espirituais, mas também apoia os que argumentam que a perfeita harmonia com esses conhecimentos apenas é alcançada, no estágio atual do assunto, numa comunidade espiritualista especial. Ah, deveria ser assim, pois o espiritualismo é grande demais para engolfar-se numa seita, mesmo importante. Holm, na juventude, foi por algum tempo seguidor de Wesley. Logo, porém, transferiu-se para a atmosfera mais liberal do congregacionalismo. Na Itália, o ambiente artístico da Igreja Católica Romana, e possivelmente o registro por essa Igreja de tantos fenômenos semelhantes aos produzidos por seu intermédio, levaram-no a converter-se ao catolicismo, com o propósito de unir-se a uma ordem monástica, intenção esta que seu bom senso o induziu a abandonar. A mudança de religião se deu num período em que suas faculdades psíquicas tinham desaparecido, assegurando-lhe o confessor que, sendo tais faculdades de origem maligna, certamente não mais voltariam, pois ele se tornara filho da Igreja verdadeira. Contudo, ao término do interregno de um ano, seus poderes voltaram com força renovada. Veja então... Rom teria sido católico apenas de nome, e, depois do segundo casamento, ambos os casamentos com damas russas, sentiu-se fortemente atraído pela igreja grega, em cujos ritos foi preparado seu repouso final, em Saint-Germain, no ano de 1866. A outro, o discernimento dos espíritos. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. É a curta inscrição de seu túmulo, do qual o mundo ainda não ouviu a última palavra. Para comprovar a vida inatacável de Rome, bastaria o fato de que seus numerosos inimigos, buscando sempre algo com que atacá-lo, só encontraram para comentar em toda a sua carreira a situação inteiramente inocente conhecida como Caso Rome lyon Nenhum juiz imparcial lendo os depoimentos do processo, eles podem ser encontrados verbum ad verbum na segunda série de Incidentes de Minha Vida, deixaria de concordar que Holm não merecia acusação e sim piedade. Não existia prova mais elevada da nobreza de seu caráter do que o um relacionamento com essa mulher desagradável e caprichosa, a qual, primeiramente, insistiu em doar-lhe grande soma em dinheiro, para, depois, tendo-se-lhe alterado o capricho por ver frustradas suas expectativas de imediata introdução na alta sociedade, fazer de tudo para reaver a quantia doada. Tivesse ela meramente solicitado o dinheiro de volta, era quase certo que os delicados sentimentos de Rom o levariam a devolvê-lo. Não obstante os aborrecimentos enfrentados, e os gastos havidos com a mudança do seu nome para Home Lyon, a fim de submeter seu capricho da referida senhora de adotá-lo como filho. Suas exigências, entretanto, eram tão descabidas que ele as não poderia aceitar de forma honrosa, pois isso implicaria o reconhecimento de ter agido mal, aceitando o presente. Quem lê a correspondência inicial do caso... Bem poucos o fizeram, como se sabe, vê que Holm, seu representante S. C. Hall e o advogado Sr. Wilkinson imploraram-lhe moderasse sua irracional benevolência, transformada rapidamente em malevolência ainda mais irracional. Ela, entretanto, não desistia da ideia de Holm ficar com a quantia e tornar-se seu herdeiro. Jamais houve pessoa menos mercenária. Ele lhe rogou, repetidamente, pensasse em seus parentes, ao que ela respondeu que o dinheiro lhe pertencia. Portanto, poderia dar-lhe o destino que lhe aprovesse, e, quanto aos seus parentes, nenhum dependia dos recursos dela. Desde o instante em que ele aceitou a nova situação, passou a agir e a escrever como filho devotado. Pode-se supor, sem faltar com a caridade que a atitude de Ron, inteiramente filial, não tenha sido o que a referida senhora idealizara. De qualquer modo, ela cedo se cansou de sua excentricidade e reclamou o dinheiro doado, com a desculpa, aliás monstruosa, para quem lê as cartas e considere as datas, de que as mensagens dos espíritos a induziram a agir como havia agido. O caso tramitou na corte de Chancery. O juiz referiu-se: as inumeráveis declarações falsas da senhora Lyon a respeito de muitos detalhes importantes. Essas declarações, feitas sob juramento, eram de uma falsidade tão perversa que causaram grandes embaraços à corte, desacreditando em muito testemunho da querelante. Apesar desse comentário mordaz e mesmo de elementar concepção de justiça. A sentença foi dada contra Ron, pois a lei britânica em tais casos estabelece que o ônus da prova é do acusado, mesmo se considerando a impossibilidade de uma refutação completa, quando se trata de contestar uma simples afirmação. Lord Gifford poderia, sem dúvida, ter se colocado acima da literalidade da lei, se ele não fosse profundamente preconceituoso em relação às questões que versassem sobre as faculdades psíquicas. Tais faculdades, a seu ver, manifestamente absurdas, estavam sendo sustentadas pelo réu ali diante de seus olhos, na própria corte de Chancery. Mesmo os piores inimigos de Home foram forçados a admitir que o fato de o dinheiro ter permanecido na Inglaterra quando poderia ter sido depositado em local que tornasse impossível sua recuperação, provava as honestas intenções do médium no episódio mais infeliz de sua vida. Não há notícias de ter ele perdido algum amigo, entre os homens honrados, em virtude das bem-sucedidas maquinações da senhora Leon. Os ardis dessa senhora eram óbvios. Como todos os documentos se encontravam em ordem, o único caminho que lhe restava para reaver o dinheiro era acusar Rom de lhe o haver extorquido por meio de simulação. Era ela suficientemente esperta para saber quais as chances de um médium, mesmo amador e não remunerado, envolto na atmosfera ignorante e material de uma corte de justiça em pleno período vitoriano. Ah, omitamos a referência ao período vitoriano... Ainda assim, a situação não se modificaria. As faculdades mediúnicas de Home foram verificadas por tantos observadores famosos, tendo sido mostradas sob condições tão favoráveis que nenhum homem sensato pode colocá-las em dúvida. A prova de Crookes por si só é conclusiva. Há também o um notável livro, reeditado recentemente, no qual o Lorde Dunraven relata a história de seu relacionamento juvenil com Rome, Além desses nomes, entre os que, na Inglaterra, o investigaram nos primeiros anos, podem ser citados. A Duquesa de Sutherland, a Sra. Shelley, a Sra. Gome, o Dr. Robert Chambers, a Sra. Otway, a Senhorita Catherine Sinclair, a Sra. Milner Gibson, o Sr. William Howitt e Sra. a Sra. de Burgh, o Dr. Gully de Malvern, Sir Charles Nicholson, a Sra. Dunsany, Sir Daniel Cooper, a Sra. Adelaide Senior, o Sr. Senhor e Sra. S. C. Hall, a Sra. MacDougall Gregory, o Sr. Pickersgill, R. A., o Sr. E. L. Blanchard e o Sr. Robert Bell. Esses investigadores, em testemunho público ou em cartas dirigidas a Rohn, revelaram não apenas sua convicção na genuinidade dos fenômenos, mas também na sua origem espiritual. Outros chegaram a admitir que a teoria da impostura era insuficiente para explicar o fenômeno. Foram esses o Sr. Ruskin, o Sr. Thackeray, então editor do Cornhill Magazine, o Sr. John Bright, Lord Duffering, Sir Edwin Arnold, o Sr. Hiffey, o Sr. Durhan, escultor, o senhor Nassau, Sr., Lord Lindhurst, o Sr. J. Hutchinson, ex-presidente da Bolsa de Valores, e o Dr. Lockhart Robertson. Tais as testemunhas e tal o seu trabalho. Contudo, quando sua vida eminentemente útil e altruísta chegou ao fim, vale a pena registrar, para a eterna vergonha da imprensa britânica, que a maioria dos jornais o tratou como impostor e charlatão. Chegará o dia, porém, em que Holmes será reconhecido como um dos pioneiros no lento e árduo avanço da humanidade através da selva de ignorância